vocês sobre algumas dicas de organização para domingo agora, para o dia das noite tá? É, digamos que você vai receber aí algumas pessoas na sua casa, cada um traz um prato diferente, ninguém fica sofrendo na cozinha o dia inteiro fazendo um monte de coisa, né? Cada um vai fazendo uma coisinha, traz junto, eu acho que é bem legal isso, né? Você compartilhar. Sabe? E também não fica pesado pra ninguém, né? Se você costuma fazer junta prata aí na sua casa, diz aqui embaixo o que vocês costumam colocar, que depois eu quero ver o que vocês estão falando aí. Quem sabe até não surgem algumas ideias a gente fazer aqui em casa também, né? Falando dessa questão aí de domingo, né? Ok, as pessoas vão trazer os pratos, mas se você vai recebê las na sua casa, você tem que minimamente se preocupar com o um lugar que elas vão sentar, a louça que elas vão comer, né, os talheres, e aí eu quero te dar algumas dicas, tá? Primeira coisa, né, hoje mesmo, tá, já separa né, aquela toalha de mesa bonita, sabe, que você gosta de usar em festas. Por quê? Às vezes a gente deixa para ver isso só no dia, e gente, é batata, né? A gente pega a toalha de mesa, quando a gente vai olhar, ou ela não tá passada, ou ela tá com uma manchinha, né? Então, isso acontece, às vezes fica até com mancha de guardado, muitas vezes. Já dá uma olhadinha na sua toalha de mesa, porque ainda dá tempo de você, se tiver que tirar uma manchinha, você vai lá hoje, bota um venezinho, tira a manchinha, né? já bota para lavar e amanhã, ou depois você consegue passar e deixar ela bem quentinha para fazer uma bela mesa aí para os seus convidados. Uma coisa que a gente tem que ver também, né, além da toalha de mesa, tá? Louça! né? Se você Usa uma quantidade reduzida de louças no dia a dia, né? somente ali para nossa família mesmo. Tá? E quando vem visita sim, nem sempre a gente tem uma louça específica para as visitas. Né? Uma coisa que eu gosto de fazer muito é tentar combinar as louças. Às vezes você tem uma louça, eu trouxe aqui para dar um para vocês. Tá? Você tem uma louça que é amarela com um azul e preto. Né? E aí você tem uma outra louça que é preta. Você pode combinar esse tipo de louça e aumentar a quantidade de pratos que você consegue servir as pessoas. E ainda pode ver também, claro, com alguém da família. Às vezes você não tem essa quantidade de pratos. Fala, ó, manda uma fotinho lá pra cunhada, é, pra sogra. Fala, ó, eu tenho um prato preto. Você tem algum prato aí que combine, que dê pra gente fazer um bem molado? Traz um pouquinho da sua louça e aí, traz um pouquinho de comida e traz um pouquinho de louça eu tenho talheres aqui, por exemplo, que eu uso no dia a dia na minha casa, tá? são esses aqui. e aí eu tenho alguns talheres uns reservados que são para visitas. se vier muita gente, eu consigo misturar esses talheres, porque eles são todos de inox e sabe, não fica tão diferente assim, né? é só você tentar assim misturar. muito diferente, algum ah, de madeira com um de inox. ó, outra coisa que eu queria dar uma dica para vocês também para o domingo, para o dia das mães. Essa daqui é uma das coisas que tem me ajudado muito quando a gente dá festa aqui em casa. Eu acabo usando aqui em casa esses suplás, tá? Isso aqui se chama suplá, que é aquele negócio que a gente pode tanto colocar na mesa, assim, para poder fazer né, uma movimenta, colocar o prato em cima, colocar o prato em cima, botar os talheres do lado e tal. A gente coloca na mesa assim, tá? suplar. Prato e outro prato em cima, né? Independente, depende um pouquinho da quantidade de refeições que você vai servir, tá? Mas a ideia é que você tenha esse suporte embaixo, quando você usa a mesa. Agora, qual é a grande dica quando a pessoa não está na mesa, não tem lugar na mesa para ela sentar? Ela pega isso daqui e ela leva o prato junto com ela aqui. Ela vai ter uma base para colocar no colo e comer, tá? Ela vai poder apoiar o colo dela. Diferente do prato um só no colo que fica meio assim, isso aqui é uma madeirinha. Então isso aqui vai ficar super rígido, vai ficar tipo uma mesinha para ela comer, tá? Isso facilita muito, ó, como é que fica assim, ó, tá vendo? Então você vai colocar isso aqui no colo, né, e aí vai conseguir cortar alguma coisa, vai conseguir comer a sobremesa que é molinha, entendeu? Facilita muito. Eu adoro botar de colo, mas eu confesso que às vezes eu boto na mesa, e as pessoas, eu acho que as pessoas não estão acostumadas e tal, a gente gosta de usar aqui em casa. Então, às vezes eu prefiro, ao invés de botar o, o guardanapo de pano, tá, porque sujar também vai facilitar a sua vida, colocar um desses guardanapos de papel que são super bonitos. Você encontra hoje em dia até em supermercado, tá, compra um guardanapo de papel bem bonitão assim desenhado, sabe? E aí você pode simplesmente dobrar as lateraisinhas dele assim. Aqui. e aí você coloca no seu prato com o um talher em cima aqui na frente tá? você mudou as laterais e coloca o talher em cima e pronto fica um guardanapo para cada um enfeita a mesa, fica super bonito tá? quanto menos estampado for o seu, a sua louça mais estampado pode ser o um guardanapo então se você tem um, uma louça branca você pode pegar um guardanapo bem estampadão bem bonito, tá? que vai ficar linda a sua mesa Vai ficar prático, né? Vai de papel, então depois você joga fora, tá? E aí, todo mundo vai ter vergonha ou delicadeza de usar, ou não querer usar e tal, porque não quer te dar trabalho. Feliz Dia das Mães para quem é mamãe, né? Para quem vai ser, enfim. Pra quem é mãe de cachorro como eu, eu recebo vários Feliz Dia das Mães, porque eu sou mãe de cachorro, tá? Então, Feliz Dia das Mães para vocês, espero que o domingo seja maravilhoso para vocês. Né, com, a, com a família e tudo mais, é, dentro da casa de vocês, organizada e aconchegante. Né, um grande beijo!